Shalom. Eu acreditei e, portanto, falei. Encontra-se no livro de Salmos 119, no versículo 116, no versículo 9 e o versículo 10. O que se manifesta em nossas vidas é determinado por nossa fé, nossa crença, e pela confissão dos nossos lábios, pelas palavras que saem da nossa boca. Quando nossos lábios ou as palavras saem da nossa boca contradizem Deus. Então, paramos o trabalho de Deus em nós e através de nós. Mas se alinharmos nosso coração, que é a nossa mente, e aquilo que nós acreditamos, que sai dos nossos lábios, as palavras saem dos nossos lábios, da nossa língua, com a poderosa palavra de Deus, alinharmos com a poderosa palavra de Deus, Deus pode manifestar, Deus pode trazer a realidade, sua graça, e sua graça aqui é o seu favor imerecido. E o seu poder capacitador em nós E fluir através de nós Aquilo que nós acreditamos Aquilo que nós falamos Com os nossos lábios Com a nossa língua Em nossas vidas Elas vão se manifestar Devemos confessar a palavra de Deus Com nossos lábios e vida Pois a fé Sem eh, ações correspondente É morta, é improdutiva Ela não produz nada no entanto, o processo começa com os nossos lábios, como Tiago diz no livro de Tiago capítulo 3. Se pudermos restringir nossa língua à palavra, também poderemos alinhar toda a nossa vida à palavra. Nossa vida cristã começa com a confissão de que Jesus é o Senhor. E então procuramos viver essa fé, esta crença, colocando ou alinhando nossas ações eh, em acordo com esta fé Assim, a ação inicial correspondente da fé É feita com a nossa língua Ou seja, confessar a palavra com nossos lábios É o primeiro passo para começarmos Ou para confessarmos, expressarmos a palavra com a nossa vida Portanto, devemos colocar a palavra em nossos lábios Aqui a palavra é a palavra de Deus É a bênção de Deus, na palavra dEle nos eh, promete e nos faz chegar através da revelação. Logo, essa palavra nós devemos confessar dia e noite, nós devemos meditar nela, não a palavra do mundo, as crenças eh, desse mundo.